Hoje Oi, gente, é uma notícia muito ruim. Oi gente, é do balcão pra vocês. Aqui é o MD Hoje mais é uma notícia aqui. muito ruim. Sim. Mas tá aqui pra, pra falar uma notícia muito ruim. Fala aí, MD. Sim, gente, eu vou desistir do canal, gente. Eu tô bem. Sim, gente, eu vou desistir do canal por um bom tempo, por 10 anos e só vou voltar depois que eu me formar e passar da faculdade. Gente, e... eu também vou desistir do TikTok, do Instagram e do canal. Sim, gente, que eu vou tá, estar, tipo, é isso, sumidão gente? aí no YouTube e tal, por conta que eu vou estar tá estudando na minha escola e tal, entendeu? Então, acho que vai ser o último vídeo do canal. É gente, esse foi o vídeo, espero que vocês entendam a nós Gente, assiste esse vídeo até o final que É, é... Essa coisa aí tá feia, bicho Assiste esse vídeo até o final que meu Deus tá, Mano Eu vou sair Eu vou ter alguns motivos Porque eu vou sair do YouTube Primeiro Eu vou sair do Youtube pra eu ficar focado nos estudos e só vou voltar pro canal depois que eu me formar. Eu também. Tipo assim, eu também tô muito desativado pro canal. Sim, gente, a gente vai sair do YouTube eu já não e a gente posso, vai voltar um depois da faculdade. Eu não posso ouvir mais um vídeo há um mês. a um mês? tá Gente... <risos> Leia a descrição do vídeo por gentileza. <risos> Sim, primeiro de abril. <risos> Sim, gente, hoje é o dia da mentira, dia da trollagem também, que você pode. Mano, primeiro de abril é um dia que você pode trollar qualquer pessoa, qualquer pessoa. Não importa se é o até seu a amigo. Até família, até família. Né? <risos> teve um dia que eu controlei minha mãe também no, no ano passado. Gente, <risos> vocês já mesmo que me torrada desistido do a canal? A gente nunca assim. vai desistir do canal, gente. A gente, a gente nunca vai desistir é, do, do desisti. canal. Mas sim, a gente vai estar meio offline eu... por conta que é muita coisa para fazer, muita informação aí entendeu, gente? É, vocês viram que eu desisti do canal, mas eu voltei, porque eu não aguentei. É, gente, quer é muita informação. Aí não dá tempo de postar algum vídeo no YouTube, entendeu? <risos> Mas ok, gente, gente feliz 1 de abril! <risos> Ai, gente, mano... Cara, meus gente. inscritos sabem, meu Deus. Ele sabe que ele viu a nossa reação da gente quase rindo aqui. E sa... Mano, ele sabe o dia, velho, que é primeiro de abril. Com certeza ele mano, sabe. Mano, eu ali. não consegui. Eu não consigo, eu não Tá Ai, mano. Tá, mas eu tenho que finalizar o vídeo rápido. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado e tchau.